Ma é, buguei <risos> Faz isso pra mais vídeo de hoje pra estamos aqui para mostrar como conseguir novos quatro itens gratuitos Repetindo Aqui ó Fazer dizer, aquelas coisas de mercado sabe Por favor canal é Jujuba Nani que está apresentando Linda Sim, sim Oh, bom, gente, eu vou resgatar quatro itens e, tipo assim, você só precisa entrar no jogo. Eu vou trazer o joguinho pra cá. Esse jogo aí vai estar tá na descrição aí, tá? É literalmente, você só entrar e vir nessas coisas que tem umas cabeças. Ah, verdade. O papel de jogo não me lembra dos itens. A, a capa que eu falei que é, parecia de vaca. Gente, eu tô usando esse negócio da Gússia disso aqui até hoje. E o negócio aqui de trás, as coluna. Na coluna, aquela asinha. Aí, calma, tem que carregar. Isso aqui, eu perdi meu cabelo. É isso aí. Eu vou botar isso aqui. Não. perfeito isso aqui. Isso aqui tira. Nossa, verdade. Oh, gente, tem uma coisa que é muito legal. Vai lembrar muito o canal gente. São usando o Rick. Eu lembro desse vídeo. Foi bem, Gostei. De Bom, eu só vou botar meu cabelinho, gente, aqui. Que meio que tirou, sabe? Tirar. Ah? os dois cabelos. Que avançado Ta ta Bom gente, já vamos entrar no jogo Não, para... Não, para... Aqui ó. Ó, vou mandar até para Se quiser entrar, entra, tá bom. Porque... É só entrar e ir numa cabeças que tem capacete. São quatro. E resgatar. Já vou passar aqui pra Estela, né? Já estou aqui no tá joguinho. Que... Tô... Eu acho que os gráficos não estão, tá, não sei. Tá Ó, que jogo lindo. Ah! Olha como fica o Roblox com mil de gráfico. Quase mil Tá, primeira coisa que tem que fazer é procurar os, itens. Procurar. procurar os itens que é isso ultimate dream não, é, eu, eu calma Opa, eu, eu mandei ok hum. Pera, sei pronto eu só vou ver se tá pegando minha telha. quando eu tô assim não pega quando eu tô assim pega pronto ah, vamos lá Perfei racing vai estar aí na descrição se Papai Juba não esquecer de botar né igual o passado vídeo passado mas vocês relevem tá a primeira coisa que tem que fazer deixa eu pegar tra... é, aqui a primeira coisa que tem que fazer para reivindicar basta subir em cada um dos seus pódios aqui ó Aqui, okay, ó. Fui item, gente. Já achei. É Esse aqui é o capacete dele fechado. E esse aqui é o capacete dele aberto. Vocês tem que, no... Vocês têm que clicar o botão que tá aparecendo ali. Eu peguei um. Peguei o outro. Agora a gente vai lá nos outros pódio. Pode, pra quem não sabe. É primeiro, segundo, terceiro. Ou nessas coisas aqui em cima. Que não é. Cadê? Cadê os outros? Cadê os outros? Gente, eu tô procurando os outros. Oh, não dá pra subir no carrinho do Rocket League. É triste. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu procurar. Ou eu já consegui os dois itens, né? eu já consegui os dois capacetes abertos e os dois capacetes fechados. Pode ser? Eu vou olhar. Ela entre logo, meia feia Que eu não vou esperar o volta Não, não entre no anúncio É gente, eu sou linda eu sei. Aqui ó, Goose Parade fall não esquece uh, Era acessório da cabeça, né Da cabeça É Ô oh, guys então, eu vou esperar só um pouquinho, vai que os, os itens demoram para chegar, e eu já já volto. Bom, guys, eu acabei descobrindo... Não, não descobrindo, né, gente, que eu já sabia, que eu avisei. Talvez demore algumas horas para chegar, mas só para avisar, você vai aqui, ó, você vai nesse aqui, ó, esse capacete versão fechada. A versão fechada. Ele pega, você já pega os dois capacetes de duas cores diferentes, fechadas. E esse aqui é o aberto. Você vai ganhar os dois, de dois, dois, como que é o nome? Duas cores diferentes. O versão aberto e a mesma coisa aqui. Duas cores diferentes na versão fechada acabou até me feitinho porque eu botei a mão na cara mas bom gente esse vídeo é bem simplesinho mas então pessoal fez o vídeo falou falou de sosa top